Salmo 139, versículo 16 Nas duas últimas mensagens Eu venho trabalhando um, um trilho Eu não quis chamar isso de uma série Mas na verdade nós estamos trabalhando meio que uma continuação Estamos nos movendo dentro de um mesmo trilho Então... Compartilhei algumas semanas atrás a mensagem intitulada O Poder da Vontade, baseado na declaração de Isaías Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra Falamos a respeito do livre-arbítrio, do poder de escolha, da questão, de consequências Enfim, né? já disse isso domingo passado e repito, se você não teve tempo Vale a pena ouvir essa mensagem No domingo passado eu compartilhei a mensagem O Evangelho da Responsabilidade e a ideia é mostrar que nós não podemos fugir de algo que é muito claro na palavra de Deus e no ensino bíblico, que é justamente a questão da responsabilidade. Hoje, entendendo esses elementos da vontade, da responsabilidade, eu quero continuar trabalhando esse entendimento. E nós vamos começar a nossa conversa a partir do Salmo 139, verso 16, que diz assim, Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Eu acho essa declaração fantástica Aliás, tenho né, uma inclinação e admiração especial ao Salmo 139 Mas é fantástico você olhar para uma declaração como essa E imaginar né? Que o Senhor não apenas viu a nossa substância em fome, A gente na condição de um feto no ventre da mãe Mas a Bíblia diz que quando nenhum dos nossos dias ainda havia ou existia O salmista, pelo Espírito de Deus, faz essa declaração E é importante entender que ele não fala apenas de si mesmo Não se trata apenas da sua opinião Mas é uma informação que Deus queria que chegasse para nós Então não é o pensamento de Davi Deus queria que nós entendêssemos o fato de que antes da nossa existência Ele já tinha um projeto para nós Ele já tinha traçado um propósito para as nossas vidas Ele tem um plano personalizado para cada um de nós Deus não saiu correndo inventar um plano depois de você chegar ao mundo Antes da sua chegada, porque Ele é o Deus onisciente e presciente. Ele já tinha desenhado um plano para você No entanto, há algumas coisas que nós precisamos entender dentro desse versículo porque quando a Bíblia está dizendo que no livro de Deus foram escritos nossos dias, né? quando a palavra de Deus diz que cada um deles foi escrito e determinado antes de haver, nós podemos olhar para esse texto e talvez não conseguir enxergar a verdade toda da palavra de Deus por meio de um único versículo. Aliás, na interpretação bíblica a gente destaca sempre, como diz o Salmo 119, 160, a soma das tuas palavras é a verdade. Quando nós... Queremos de fato entender o que a palavra de Deus diz a respeito de algo. Não adianta apenas achar um ou outro versículo que informe um assunto. Nós precisamos olhar o todo, né? E essa capacidade de enxergar o todo nos ajuda a compreender as verdades da maneira correta, sem o perigo de distorcê-las. Porque eu estou dizendo isso porque quando garoto, quando eu lia esse texto, que obviamente revela um projeto eterno que foi desenhado para mim, para você, para cada um de nós, eu muitas vezes enxergava as coisas a partir de uma ótica ou de uma lente, de um determinismo, de um fatalismo. Se todos os meus dias já foram escritos, se o script divino, se o roteiro divino já foi escrito, então não há nada que eu e você possamos fazer, nem para o bem nem para o mal, que mude esse roteiro. Então as coisas simplesmente apenas vão acontecer porque já foram pré-determinadas para que aconteça. Esse tipo de conclusão me levou a uma outra conclusão, a um seguinte pensamento, eu vou te poupar de todos eles. Alguns deles me faziam assim, a cabeça quase quebrar, quase partir no meio. Mas eu lembro, peraí, então se existe um determinismo, um fatalismo, e as coisas inevitavelmente precisam acontecer, minha próxima pergunta, meus pais inevitavelmente precisavam se casar para que eu fosse gerado? Isso significa então eles não tinham escolha a respeito um do outro? Ainda a parte bonita e romântica de que Deus uniu os dois. Mas de repente minha mente salta para um outro tipo de tragédia. E aquela criança que foi gerada de um estupro, ela tinha que ser gerada dessa forma? Porque estamos falando de determinismo e de fatalismo e as coisas acontecem. Então tudo precisa ser atribuído única e exclusivamente a quem escreveu o roteiro. E nós somos meramente os figurantes ou estamos sendo né, manipulados a viver a decisão de um, plan, um plano pré-estabelecido. E quando você começa a seguir essa lógica, você obviamente vai entrar numa contradição de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Como já trabalhamos nos domingos anteriores, a respeito à vontade. Né? Como trabalhamos no domingo passado, a respeito à responsabilidade. Então, a verdade é que Deus se antecipa a escrever um roteiro para mim e para você. Mas o que eu quero te mostrar pela palavra de Deus hoje, é que você pode aceitar ou não o roteiro, ou mais Você pode se tornar um coautor do roteiro de Deus Para a sua própria vida, para a sua própria história E se há um tema que eu posso dar essa mensagem hoje Seria exatamente esse, coautores no roteiro divino Há um script, há um roteiro escrito para mim e para você Essa dinâmica de escrever junto é muito interessante Eu nunca tinha passado por isso antes Publiquei 18 livros escrevendo sozinho. Mas esse ano, Kelly e eu começamos um projeto, estamos escrevendo juntos um livro a respeito da criação de filhos. E a dinâmica de escrever junto é completamente diferente. Porque quando você decide envolver alguém... Essa pessoa tem participação, ela tem voz, ela tem escolha. Então, algumas coisas para mim são fáceis. Que ele vai querer contar aquela história. Que ele vai querer falar aquele outro princípio. Essa é a área mais forte dela. Isso foi algo que eu aprendi com ela, imagino que ela vai trazer essas coisas. Mas muitas vezes existe uma sugestão. Por que não falar isso dessa maneira? Por que não mudarmos a ordem de apresentação disso? E essa interação está sendo para nós uma experiência muito gostosa. Eu estou amando isso. Mas eu fico imaginando que é o Deus soberano, conhecedor de todas as coisas. Trazer alguém como eu e você para participar do roteiro. Porque ter a minha esposa, melhor, a pessoa que talvez melhor conheça minha mente, minhas emoções, minha experiência, né, meu humor, minha forma de comunicação, ainda é algo que está muito nivelado, está muito parelho. Mas Deus nos permitir escrevermos, sermos coautores com Ele, de fato é algo extraordinário. Né? Para mim, para lá de fantástico. Outro dia alguém me disse, quando você fala assim, você fere a soberania divina. Eu falei, não, Deus tem que ter, ter soberano, não apenas ser soberano demais, mas tem que ter muita segurança da sua soberania para agir dessa forma. Algumas vezes eu repito isso aqui, as nossas tentativas de definir soberana, soberania de Deus a partir da maneira como nós queremos, já o torna refém do nosso conceito de soberania e não soberano por si mesmo. Se ele é soberano, ele decide o que ele faz, como ele faz, a gente ouve, entende e acata. Mas muitas vezes, para tentar defender a suposta soberania, a gente deixa de reconhecer aquilo que está claramente expresso na palavra de Deus. Então não nego de forma alguma a soberania de Deus, mas eu e você precisamos entender qual é a minha e a sua responsabilidade no uso da nossa vontade. Como nós podemos nos harmonizar ou não Com a vontade de Deus Se há um plano divino, se há um roteiro e um script O que é que eu preciso saber a respeito disso Como eu posso me harmonizar Ou qual é o perigo, o risco De eu e você começarmos a escrever Algo completamente diferente Daquilo que deveria ser escrito Então, eu quero conversar um pouco a respeito disso Eu sei que o assunto é longo demais Para ser abordado numa noite Profundo demais para ser esgotado né, em apenas alguns domingos de conversa, como nós estamos fazendo. No entanto, são assuntos que a Palavra de Deus aborda. E pelo próprio fato da Palavra de Deus abordar, não deveriam ser evitados. Outro dia alguém falou para mim, pastor, eu acho que de vez em quando o senhor fala umas coisas profundas demais, que tem muita gente que não entende. Eu falei, pois você sabe que Jesus fazia a mesma coisa? Volta e meio, o povo ficava olhando e não conseguia entender o que ele falou. Os discípulos não conseguiam entender o que ele falou. Há relatos que diz lá na frente, eles então entenderam aquilo que Jesus havia dito. E há momentos onde ele precisava explicar. É lógico quando nós temos uma comunicação coletiva, não tem como esperar que haja um nível de entendimento que está nivelado. Nós temos gente nova, convertida, dando os primeiros passos da fé. Nós temos gente com muito tempo de caminhada. No entanto, as verdades precisam ser comunicadas né? e elas precisam ser ensinadas com regularidade. Então eu tenho certeza que se você não conseguir acompanhar tudo que nós vamos falar, no mínimo vai ficar muita coisa boa, que vai te ajudar a tomar as decisões e as escolhas de viver uma vida melhor diante de Deus. Amém? Amém? Amém. Em primeiro lugar, a gente pode destacar observando a oração de Jesus no Getsemane, que é um choque, ou pode haver uma harmonia de vontades entre a vontade de Deus e a nossa vontade Esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês Então Deus tem a sua vontade a nosso respeito O script e o roteiro escrito no entanto, eu e você podemos fazer escolhas diferentes. E para que isso não aconteça, nós precisamos entender a importância de viver uma vida de sujeição à vontade de Deus especificamente. Quando eu e você percebemos que nossa vontade pode estar sendo direcionada num rumo completamente diferente do de Deus. Então em Mateus 26, 39, nós vemos Jesus orando e dizendo, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade Naquele momento ele está dizendo Eu, Jesus como homem Tenho uma vontade E essa vontade não parece estar harmonizada com a sua Minha vontade é Se tiver um plano B Se der um jeito de evitar esse cálice Se tiver um jeito de contornar o sofrimento da cruz Nesse momento É aquilo que eu estaria inclinado a escolher Mas Que não seja a minha vontade E sim que seja feita a sua Ele está dizendo porque eu sei que a sua vontade É que eu beba do cálice o livro de Hebreus diz que ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós não podemos olhar e dizer que Jesus fez apenas um teatro. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Há um momento que ele tem que escolher, faço a minha vontade ou me sujeito à vontade do Pai. Porque nem sempre a vontade do Pai vai produzir necessariamente uma resposta harmônica dentro de mim e dentro de você. E há momentos em que eu e você precisamos escolher, e eu quero te dizer, render-se a vontade de Deus. Sujeitar-se ao script, ao roteiro de Deus, é uma escolha que cada um de nós precisamos tomar. Fazer. Quando percebemos que essa é uma decisão... A ser tomada, nós precisamos entender isso sempre na perspectiva bíblica. Por quê? Alguns às vezes imaginam, não, se aquilo aconteceu é porque é a vontade de Deus. Querido, nem sempre. O apóstolo Paulo, antes de terem aquele naufrágio que os leva à ilha de Malta, ele primeiro se levanta e faz uma advertência. E ele claramente diz, é melhor não sair do porto. Nós vamos ter uma viagem difícil, vai acontecer isso, isso e isso. Ninguém ouviu. Depois ele se levanta e diz navio. Era preciso vocês terem me atendido e não ter saído de quieta para evitar esse dano e perda. Muitas vezes as pessoas olham as consequências de não ouvir a advertência de Deus. E depois quando as circunstâncias difíceis vêm, elas começam a dizer, não, Deus deve ter um plano. Deus deve ter um propósito. O propósito, irmão, era nem ter se metido na encrenca. Agora que a encrenca aconteceu, ele é tão bondoso... Que muito melhor do que o seu GPS Que faz uma correção de rota quando você erra a entrada Deus tem a capacidade de agora Não apenas tentar te redirecionar ao caminho certo Mas tentar tirar lucro de uma situação Que entrou no roteiro, no script divino Não porque ele quis, mas porque você decidiu Decidiu não ouvi-lo, decidiu fazer a sua própria escolha Ou algo semelhante então nós precisamos entender a responsabilidade de ser coautores nesse roteiro. Nós precisamos entender que é possível pegar a minha vontade e descambar para um lado completamente diferente da vontade de Deus. E que a vontade de Deus, ela não imposta, ela não é automática, não existe um determinismo, um fatalismo de porque ele planejou as coisas vão acontecer sem que eu e você cooperemos com ele. Se a vontade de Deus fosse imposta, por que é que Jesus precisa orar a respeito disso? Aliás, por que é que ele nos ensinou na oração que nós apelidamos de um Pai Nosso, lá em Mateus 6,10, a dizer, seja feita a tua vontade, porque é o clamor pela vontade dele, que abre as vias legais para que ele possa interferir na minha e na sua vida. Aliás, Tiago, capítulo 4, dos reciclos 13 a 15, diz, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso aqui. aquilo. Em outras palavras, ele diz, antes você escolheu o seu destino, antes você escreveu o seu roteiro, e depois só pedir que Deus abençoe aquilo que você escreveu sozinho. Tente lembrar que há uma vontade que pode ser diferente da sua. E se essa vontade é diferente da sua, o sábio é que você se sujeite a essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, como diz as Escrituras. E não que você use a sua própria. Porque o uso da sua própria vontade pode te levar para um lugar diferente da vontade de Deus. Nós precisamos reconhecer esse choque ou harmonia de vontade, porque se a gente crer numa espécie de determinismo, não há necessidade alguma de entender a vontade de Deus, de procurar sujeitar ela, porque afinal de contas, ela vai se estabelecer de qualquer forma. Quem está entendendo, diga amém. Então se a vontade é imposta, por que orar para que ela se cumpra? Para que ter que se render a ela? Mas a verdade é que nós temos tanto o poder da vontade, como a responsabilidade da escolha, e nós precisamos entender como Deus trata desses assuntos. Dá uma olhadinha o que Jesus diz em Lucas 12, nos versículos 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Vamos ler um versículo de cada vez. Primeiro o 47... Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O que é que Jesus queria nos comunicar com essa declaração? Apenas que quando um servo desobedece ao Senhor, ele vai ser julgado e responsabilizado por aquilo, todo mundo já sabia. Jesus está usando o exemplo que todo mundo sabe, para falar da nossa relação com Ele, com quem chamamos de Senhor. Ele está trazendo essa aplicação para nós Conhecer a vontade do Senhor e não obedecê-la Implica em que nós seremos responsabilizados e julgados por isso Então o que eu e você precisamos entender É que esse roteiro de Deus não se estabelece de forma automática Ele precisa ser aceito, precisa haver sujeição, precisa haver obediência E tanto obedecer como desobedecer é uma escolha que está ao alcance de cada um de nós no entanto, Deus está dizendo o seguinte, eu tinha uma vontade, eu escrevi um roteiro. Você escolheu não viver a minha vontade, não viver o meu roteiro. Então eu vou julgar você, por não ter se harmonizado com o plano que eu havia traçado para você. Porque muitas vezes as pessoas olham para o livre-arbítrio apenas como se fosse um privilégio, um direito. Mas esquecem que ele também é uma responsabilidade. Então, o que eu e você precisamos entender... É que se nós conhecemos o plano e nós não nos aliamos com o plano, isso é desobediência, nós vamos dar conta disso. Mas o que é que o versículo seguinte nos revela? Diferente do primeiro, que é aquele tipo de servo que representa as pessoas que desobedecem à vontade do seu Senhor, o segundo representa um outro grupo, não é?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 mas o segundo foi culpado da ignorância. Aliás, anote em algum lugar que daqui a algum tempo, provavelmente isso será uma mensagem. Culpado pela ignorância. Porque esse que não conhecia a vontade do seu senhor poderia até tentar apresentar algum tipo de desculpa. Eu só não fiz porque não sabia. O senhor diz, é por isso que você vai ser julgado menos do que ele. O seu juízo será menor, menos rigoroso do que o outro. Porque o outro deliberadamente desobedeceu o que sabia e você não sabia. Mas você é culpado de não saber. Eu e você temos a responsabilidade de procurar entender qual é a vontade de nosso Senhor para executá la Se deixamos de fazer a vontade porque não sabemos, talvez não seja o mesmo ato de afronta de quem desobedece sabendo. No entanto, isso não nos torna alguém que não responda por não ter buscado o conhecimento. E tem muita gente apenas se defendendo. Não, eu, infelizmente, arruinei meu casamento porque eu era ignorante. E a pergunta que feita é feita aí, por que viveu nessa ignorância sobre as leis que Deus estabeleceu para o funcionamento do matrimônio? Não, não criei meus filhos direito porque eu não sabia. E por que é que não procurou saber ou tomar conhecimento? Culpado pela ignorância. Mas isso é cena dos próximos capítulos. Vamos voltar aqui. Além do choque ou da harmonia de vontades... Algo que nos ajuda a olhar essa questão do roteiro de Deus É que muitas vezes nós tentamos entender Deus a partir da nossa mente A partir da nossa lógica E muitas vezes nós deixamos de olhar para um Deus que tem a capacidade de antecipar todas as coisas a Bíblia fala de atributos incomunicáveis de Deus, entre eles a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Ou a presciência, a capacidade de conhecer antecipadamente tudo aquilo que ainda vai fazer. Nós pensamos com a mentalidade de seres temporais. Deus se move numa outra dimensão e Ele é um ser atemporal. Mas muitas vezes nós estamos tentando imaginar Deus como se Ele estivesse no nosso lugar e com a nossa limitação. Eu sei que há assuntos que não dá para a gente tentar entrar fundo neles ou esgotá-los hoje. Mas algo interessante é que quase sempre que a Bíblia fala de um plano pré-estabelecido por Deus, normalmente a Bíblia associa isso à presciência de Deus. Em Romanos 8,29, a Bíblia diz, Aos que Dantes conheceu, ou de antemão conheceu, presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Jesus. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o senhor acredita em predestinação? Eu falei, claro que sim, está na Bíblia. O que se entende por ela é outra conversa. Se você me perguntar se eu acredito que alguns estão predestinados à perdição e outros à salvação, eu vou dizer não. O que a própria palavra de Deus diz que Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se ela se contradiz e tem um ponto sequer dela que não possa ser sustentado como verdadeiro e que não mereça confiança, então nenhuma parte restante dela merece a nossa confiança. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos trabalhar partes de alguns assuntos, em vez de olhar todos os ângulos. Em vez de entendermos aquilo que eu falei no início, né, que a soma das verdades de Deus é que nos leva a entender e compreender qual é a verdade. Eu, por exemplo, quando o garoto me batia, olhando o testemunho de Paulo. Quando Atos capítulo 9 relata a sua conversão, se você tiver anotando, quiser ler depois, dos versículos 3 a 7, nós temos o seguinte relato. Paulo não estava sozinho. Ele estava acompanhado de outras pessoas e a Bíblia falando sobre eles diz assim, ouviram a voz que falava e não viram ninguém. Então guarda isso, ouviram a voz e não viram ninguém. Quando você chega em Atos no capítulo 22, Paulo agora está diante do governador romano, e nesse momento ele está contando o seu testemunho. Atos 22, de 6 a 10. Ele falando a respeito das pessoas estava com ele. ele, diz assim: Viram a luz e não entenderam quem falava comigo. Mas ele dizia: Espera aí, primeiro você disse que não viram ninguém, agora você está dizendo que viram a luz. Primeiro você está falando que ouviram a voz, mas agora está dizendo que não entenderam quem falava. E aliás, a, a tradução, não entenderam quem falava, já é uma explicação. Porque a mesma palavra usada em Atos 9 é a mesma usada em Atos 22 para não ouviram. Uma tem a negativa, não ouviram, a outra tem ouviram. E muitas vezes, se você tenta apenas comparar os versículos, chegar a uma conclusão precipitada, você vai dizer, essa história não está bem contada. Aí você vai estudar a palavra usada para não ouvir, e você descobre que ela tem duas aplicações distintas. Uma é ouvir, escutar um som, o um barulho. A outra é ouvir, entender. E muitas vezes quando você pergunta para alguém... Você está me ouvindo... Você não está querendo saber se o barulho chega no ouvido... Você quer saber se existe compreensão do que você está falando... Eles tinham exatamente esse mesmo sentido... Na primeira afirmação... A Bíblia diz... Não viram ninguém... Na segunda... Ele está dizendo o que? Viram a luz... Então eles viram alguém? Não, viram a luz... A pessoa que estava por trás da luz não foi vista... Ouviram a voz... Mas não entenderam a voz que falava... Mas se você não conseguir juntar coisas simples... Daqui a pouco a Bíblia está cheia de aparentes contradições E quando a gente entra nesse tipo de assunto Que eu estou abordando nessas três semanas A confusão é maior Porque as pessoas querem construir doutrina Em cima de um ou outro texto de forma isolada Ignorando o restante do que a palavra de Deus diz Então como eu e você precisamos entender que até quando Deus fala de coisas que ele traçou de antemão, seja o plano e o desejo de Deus de que todos se salvem, se tornem conformes à imagem de Jesus, ou questões são particulares nas nossas vidas. Paulo diz que Deus o separou para o ministério desde o vento da sua mãe. Então havia um plano pré-estabelecido antes mesmo de Paulo entregar sua vida a Jesus. Mas por que Deus traçou o plano antes de Paulo fazer a escolha? Porque Deus já conhece a minha a sua escolha antes dela ser feita. Ele não é pego de surpresa por absolutamente nada E nós precisamos entender que nos relacionamos com alguém Que não está dentro dos limites da mente, do conhecimento e do entendimento humano Então, textos que falam dessa ação antecipada de Deus Normalmente conectam e relacionam isso ao quê? A presciência aos que Dantes conheceu, presciência, também os predestinou, traçou um destino de antemão. Primeiro de Pedro 1 Pedro 12, assim, eleitos, segundo a presciência de Deus. De novo o assunto da eleição aparece e não pode ser negado, mas de novo a presciência, ela entra em questão. Então não vou discutir aqui a questão da doutrina, da predestinação, mas nós precisamos entender que isso não fala de determinismo, que isso não fala de fatalismo. Porque se a gente olhar por essa perspectiva, nós não temos que fazer nada. Ou não precisamos nos preocupar com coisa alguma, seja boa seja ruim. Porque afinal de contas o roteiro está escrito. E nós somos as marionetas que vão encenar aquilo tudo que foi escrito. Mas se nós entendemos a maneira como a palavra de Deus trata o assunto. Até porque você precisa entender que Deus não é pego de surpresa. Quando alguém tropeça e cai. Quando alguém decide... Escolher Deus ou aceitar o Senhor Jesus Nada disso pega Deus de surpresa Isso não quer dizer Que ele não possa ter alguma dimensão De sentimento ou reação às nossas atitudes Mas no sentido de que O conhecimento prévio ele já tinha Isso é incontestável Quando você analisa as coisas Pelo menos na ótica e na perspectiva bíblica Dá uma olhadinha comigo Evangelho de João, capítulo 6 Versículos, os últimos dois João 6, 70 e 71 Senhor Jesus falando diz assim, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Iscariotes, porque era quem estava para atraí-lo, sendo um dos doze. Jesus disse, eu não escolhi vocês número de doze para ser os meus apóstolos. E diz, mas um de vocês é um diabo. Sabe o que ele está dizendo? Antes de você mostrar sua cara, suas garras. Eu estou pronto esperando que você faça isso. Sabe o que ele está dizendo de antemão? Quando isso acontecer, eu não terei sido pego de surpresa. Agora, as pessoas confundem a presciência e a capacidade de Deus antecipar os fatos com determinismo. E aí outro dia um falou para mim, não, Judas não tinha opção. Eu falei, como não tinha opção? Ele falou, não, Jesus diz lá em João 17, 12, naquela oração sacerdotal, ele diz o seguinte, nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura. Então, além de a leitura da pessoa, era, já estava profetizada a escritura, que o amigo íntimo ia levantar contra Cristo o calcanhar. Não tinha jeito. A força da escritura, da profecia dita, empurrou ele a fazer isso, porque tinha que cumprir. Eu falei, você está equivocado quando você acha que ele decidiu trair Jesus, porque foi profetizado que alguém trairia. O que você precisa entender é que a presciência de Deus conhecia a traição e a pessoa que trairia antes, então Judas não traiu porque foi profetizado, Deus profetizou antecipadamente porque Judas trairia, dá para entender a diferença? Mas se nós simplesmente começarmos a pensar que existe um determinismo ou fatalismo, nós não temos escolha, nós não temos responsabilidade e já que não temos no final, nenhum de nós deveria ser julgado. Agora, o que é que Jesus fala sobre o mesmo assunto de Judas? E a gente não pode entender a situação de Judas sem olhar tudo que Jesus falou. Mateus 26, 24. Jesus diz, o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Jesus diz, ai daquele. Pensa num camarada que vai ter um juiz diferenciado. Agora se ele fez só a vontade de Deus, o que foi pré-determinado, ele não tinha escolha Ele merecia um prêmio Porque afinal de contas, ele apenas executou o que Deus queria Como eu e você, quando ouvimos o Senhor dizendo A quem enviarei, quem há de ir por nós E a gente diz, não, estou aqui, quero me dispor e executar o seu plano E a Bíblia diz, nós vamos ter galardão e recompensa por ter cooperado com ele Então Judas tinha que ter galardão Mas quando a Bíblia está dizendo, ai... Daquele por quem o filho do homem está sendo traído, está dizendo, ele será responsabilizado pela sua escolha. Jesus diz era melhor nem ter nascido. Sabe o que Jesus está dizendo? Havia alternativas. Judas não traiu Jesus, porque de repente a profecia o cercou e diz, tudo que está no roteiro de Deus tem que acontecer, você não tem chance. Antes de chegar nesse ponto, João capítulo 12, versículo 6, diz que Judas era ladrão. Que ele metia a mão na bolsa, ele já tinha um desvio de caráter E foi o mesmo desvio de caráter que o levou a aceitar dinheiro para vender e trair Jesus Judas não traiu porque tinha sido profetizado Traiu porque, como diria o bom nordestino, era um cabra safado Então as coisas não aconteceram porque a profecia foi dada A profecia foi dada porque Deus antecipa movimentos Então isso tem que ser parte da minha e da sua convicção Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13 Olha o que a Bíblia fala sobre Saúl então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. E disse, sabe o que está sendo trocado? Porque você não se ateve ao script, ao roteiro, às ordenanças dadas, se você não serve para harmonizar com o roteiro, você não serve para continuar aí, mas a palavra dito é, teria o Senhor confirmado o seu reino para sempre, mas agora não vai confirmar mais, nós vamos olhar para a escritura e vamos ver gente que tinha a palavra de Deus, que poderia ter vivido uma realidade diferente, mas, nem todos participaram como coautores do roteiro divino de forma sábia. Alguns sabotaram sua própria história e o plano de Deus para si. E se a gente entende que isso é possível acontecer, e obviamente, de acordo com a palavra de Deus, estamos dizendo que é, nós precisamos terminar de forma prática aqui hoje, falando dos limites da nossa responsabilidade. Então, eu escolho tudo o que eu quero? Não necessariamente. Eu posso escolher algo diferente do que Deus escolheu? No sentido de possibilidade, sim. No sentido de sensatez, não. Então, Tiago 4,13, que eu citei antes, diz: vocês que dizem, hoje amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, tinham que dizer primeiro, se o Senhor quiser, sabe o que ele está dizendo? Não traz seu destino primeiro, achando que Deus tem que abençoar suas escolhas depois. Procure você entender a vontade de Deus e se ajuste à vontade de Deus para que a bênção automaticamente te acompanhe, pois está dentro do script e do roteiro de Deus. Então, há algumas coisas, se você pensar friamente Deus nos deu a liberdade de escolher 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39 Paulo diz, a mulher viúva Que pela viúveia está liberada do primeiro casamento Ele diz, está livre para casar com quem quiser Contanto que seja no Senhor Deus apenas restringiu o universo de escolha do casamento De um solteiro, seja um jovem, seja um viúvo não importa a condição, Deus restringiu e disse, tem que ser no Senhor. Então deixa eu te dizer algo aqui. Você escolhe com quem casa. Mas a responsabilidade da escolha é sua. E Deus está dizendo, eu só vou limitar o seu universo a alguém que partilhe da mesma fé. Então deixa dar uma palavra amorosa aos solteiros, especialmente aqueles que estão meio desesperado com o tempo passando. Não desrespeite uma lei estabelecida por Deus. Pastor, eu tenho fé que vai converter depois, usa a fé para converter primeiro. Porque se você deixar para converter depois, é desobediência. Porque Deus diz que não é para casar com alguém que não é da mesma fé. Mas eu quero, escreva o seu roteiro e arque com as consequências. Porque o engraçado é que alguns saem do plano e depois eles querem que Deus conserte tudo que eles fizeram. Outro dia alguém falou, pastor, eu escolhi errado. Não vi o conselho de Deus, não vi o conselho dos meus pais, não vi o conselho de ninguém que estava perto. E agora? Falei, agora vai funcionar a encrenca na qual você se meteu. É sério, gente. Josué faz uma aliança com os gibionitas que não deveriam. Vai ler lá Josué, capítulo 9 e 10 depois. Aí descobre que eles mentiram Já me Parece um monte de relacionamentos Pastor, não foi com isso que eu casei Era uma história completamente diferente Agora que estou na aliança, descobri que fiz aliança com alguém imaginário E que a verdade é essa Eu digo, a mesma coisa que Deus falou para José Tinha que ter consultado o senhor primeiro Fez aliança sozinho, escreveu o seu próprio roteiro Segura Porque se pelo menos você for responsável com a aliança Você ainda pode ter um socorro do céu quando Josué decidiu lutar pelos gibionitas Deus fez parar só e Um dos milagres mais extraordinários da escritura Fez chover pedra sobre o inimigo que Eu tenho dito para alguns, entrou numa aliança Errada, casou num ambiente de muita incompatibilidade Pelo menos agora Lute para preservar a aliança Imaginando que Deus pode te ajudar nessa luta Então se você quer trazer Deus para a história Não viva de quebrar um princípio para trás. Quebrei para entrar Quebro saindo Da maneira que Deus também estabeleceu o contrário Onde você acha? que você vai terminar com esse roteiro. Algumas coisas que Deus pode nos deixar escolher, sim. Então eu posso escolher o cônjuge. É minha escolha. Agora, a palavra de Deus dá uma série de advertências sobre a escolha. Então, irmão, eu não vou ficar pregando que Deus... Nesse... Eu li um livro uma vez, gostei muito do livro, por sinal. Né? Ah, como traduzir isso? Deus é um cupido, Deus é um, um juntador de pessoas. E... O homem de Deus, o ensinador fantástico, ele compartilha desde princípios bíblicos e a sua experiência, tentando dizer, você pode viver a intervenção de Deus. Deus diz que a escolha sua é sua, mas até ele sabe o que você realmente quer, quando nem você entendeu, e o que é melhor para você. Então vamos trazê-lo para dentro. Oração, né, conselho, acreditar por intervenção de Deus, mas as pessoas às vezes precisam entender... Porque alguns pegam só a parte que interessa, né? o poder da vontade, eu posso escolher, é a minha responsabilidade, eu vou escolher, ok. Mas eu e você precisamos entender que uma questão é tratar a possibilidade da escolha, e outra a sensatez dela. Tem coisas que não deveríamos escolher de forma contrária ao que já foi revelado. E tem coisas que Deus nos dá a liberdade. Paulo diz, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Mas não tive tranquilidade do meu espírito para ir, porque não encontrei a Tito. Mas peraí, aí Paulo, não foi no Senhor que a porta abriu? Sim. Então você não entende que é uma espécie de roteiro de Deus e diz, eu acho que esse roteiro é uma espécie de roteiro interativo, Paulo está dizendo. Ele está deixando eu participar. E para eu passar por essa porta que ele abriu, eu necessito alguns critérios que não estão sendo preenchidos nesse momento. Então é como se Paulo estivesse dizendo, se o senhor não me mandar passar a porta e só deixar a oportunidade, eu vou dizer, eu passo. Passo a vez, não pela porta. Há momentos onde nós vamos ter liberdade. Uma das primeiras vezes que eu tive com o pastor Osney na, na, na África, eu na verdade tinha a possibilidade de ir num ano e adiei para o outro. Porque enquanto eu estava orando a respeito do assunto, eu estava diante de dois convites internacionais, e Deus não me dirigiu dirigi o que fazer. E um dia eu estava orando e falei, senhor, eu preciso saber o que fazer. o senhor disse, escolha. Eu falei, se a bola está comigo, eu escolho. A diferença entre os dois convites era muito simples naquele momento para mim. Eu olhei de forma prática e eu fiz a minha escolha. Alguns meses depois da escolha, o senhor me disse que você escolheu errado. Eu falei, então, porque me deixou escolher. Ele diz: você precisa aprender, inclusive com as suas escolhas. E não me deixou escolher errado em algo que comprometeria ou sabotaria o plano de Deus. O que é que eu fiz no ano seguinte? Estou indo. Estou <risos> indo. Mas sabe, embora a gente tenha um certa liberdade, tem coisa que eu e você não escolhemos. Por exemplo, os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 11, diz que o Espírito distribui os dons conforme lhe apraz. Não, Deus, eu Senhor quer me usar em cura, mas o que eu queria mesmo era profecia. Então, não, não quero isso, eu quero aquele, vou entrar na outra fila. Não é você que escolhe. O que é que você pode escolher então? Ser ou não usado por aquilo que Deus está te disponibilizando. A sua escolha não é a respeito de qual dom, é se você aceita ou não o roteiro. E a sua coautoria no roteiro é ou dizendo sim e deixando ele se desenrolar, ou dizendo não e perdendo aquilo que Deus tinha para você. Há tipos de ministério diferentes. Gálatas 1, 7 8. Paulo fala, o Deus que operou eficazmente em Pedro, o apostolado da circuncisão. Os judeus eram circuncisos, então o ministério voltado aos judeus. Operou eficazmente em mim o um ministério da incircuncisão voltado aos gentios Agora eu fico imaginando Paulo Não, não gostei desse negócio Por que, que Pedro vai falar para os nossos patristos e eu tenho que falar com a turma de fora? Eu quero é isso Teoricamente Paulo podia escolher algo diferente? Sim Responderia por isso depois porque seria desobediência E com certeza limitaria o plano e o propósito de Deus para ele e o Evangelho jamais teria alcançado o Ocidente da forma como alcançou, quando ele decide obedecer a Deus e fazer um ajuste na rota. Então tem coisa que não é para a gente escolher, no sentido de é isso ou aquilo. É apenas para dar o aceite ou não no roteiro, Deus diz está aqui. Ok, quando eu e você começamos a entender esse tipo de verdades, eu acho que é, é fácil a gente entender a perspectiva. Há momentos que Deus diz, eu quero que você... Leve a minha palavra. E o início da caminhada, irmão, muitas vezes vai ser marcado por escolhas que nós fazemos. Porque há momentos que Deus nos dá direções genéricas. Mas há momentos onde Ele começa a trazer direções precisas. Em Atos 16, o mesmo Paulo e Barnabé que já tinham saído em viagem missionária, né, antes, entendendo o que Deus tinha, e escolheram, de maneira estratégica as cidades e as rotas principais Ou eram os lugares mais populosos Ou era um circuito muito intenso de viajantes que espalhariam a notícia Ou era a classe pensante ou de influência de alguma forma Paulo vai escolhendo o roteiro Que a, a, a estratégia por trás daquilo é evidente Na segunda viagem missionária, quando ele está querendo ir para a Ásia E eu creio que ele tinha um feeling de Deus para ir para a Ásia Foi onde o ministério dele explodiu no futuro A Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu Aí tenta contornar pela Bitínia Não Ele está e diz Agora vamos ouvir Deus falar E a Bíblia diz que ele tem uma visão De um jovem macedônio Dizendo passa a Macedônia e ajuda O que, que era o pedido? Esqueça a Ásia um pouco Passa para o lado de cá Para a Europa Entre na Grécia E ajude-nos E a partir dessa obediência de Paulo Que agora o Evangelho entra na Europa E começa a ser disseminado pelo Ocidente então significa que porque no início ele pôde escolher as cidades onde pregaria, que a vida inteira escolheria isso? Não. Então eu quero tentar colocar um pouquinho de equilíbrio, porque é minha e sua responsabilidade, entender. Então, pastor, no fim das contas, o que eu posso escolher? Aceitar ou não o plano de Deus. Ou se dentro do script ele te deu uma proposta interativa, isso aí contigo. Então... Quando eu olho para o ser humano, arrepender ou não é uma escolha, obedecer ou não é uma escolha. Agora, se eu aceito o plano de Deus, eu ainda posso escolher a intensidade de como viver aquilo. Então a respeito dos dons espirituais, Paulo diz, visto que desejais dons, procurar progredir neles. Então tem gente movendo um nível nos dons e tem gente progredindo e movendo em outro nível nos dons. Dá para entender a diferença? Eu posso aceitar que Deus tem dons, mas eu posso decidir quão intenso eu serei nos dons que Ele tem para mim. Então isso também é minha responsabilidade. Não adianta querer ir além da graça que Deus liberou, mas dentro daquela área que Ele já deu graça e favor. Eu posso usufruir plenamente aquela medida ou não. A dimensão do relacionamento com Deus, por exemplo. Quão intenso você pode ser nele Não depende só de Deus, depende de você Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós, reciprocidade 1 Samuel 2,30 diz, eu honro aqueles que me honram Tem gente querendo ser honrada por Deus Sem honrar o Senhor, não vai rolar Vou repetir, não vai rolar um irmão outro dia estava meio revoltado, falou comigo, pastor, eu não aceito, nós temos que estar tá vivendo milagres mais intensos. Falei, concordo que deveríamos. Ele falou, não, é sério, olha aqueles amigos do Daniel, o Ananias, Misael, Ezarias, lá, que o rei chamou de Sadraque, Mesaque e Abidinego, entraram e saíram do fogo sem queimar um fio de cabelo, sem cheiro de fumaça. Falei, por que, que nós não estamos vivendo isso? O Daniel, que é jogado na cova dos leões, ainda bota os bichos para jejuar. Por que, que nós não estamos vivendo isso? Eu olhei para ele e falei, vou te responder o que Deus... Falou comigo, o Espírito Santo falou meu coração um Tempo atrás, quando eu fiz o mesmo questionamento Ele me disse, vocês querem viver os milagres se eles viviam Sem viver o comprometimento que eles tinham Eu falei, a maioria de nós não está disposto a morrer por ele Essa turma descobriu que Deus podia fazer Ele pode chegar nesse nível Falei, para você já chegou lá? Falou, não eu Falei, então para de reclamar Porque a gente quer viver a parte de Deus Sem provocar a devida reciprocidade Quem está entendendo? Então, Olhando para as escrituras, eu percebo que a dimensão de relacionamento, da intensidade do que eu vivo, naquilo que Deus disp disponibilizou, e até nas conquistas. E segundo Reis capítulo 13. Eliseu fala para o rei Joás. Abra a janela que dá para o oriente, ele abriu. Atira, ele atirou. Quando atirou, vem a profecia. Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Ele estava em guerra. Ele diz, ferirás os sírios em afeca até os consumir. Era literalmente acabar com a sua raça, aquilo era uma guerra geracional Essa foi a palavra liberada A palavra revela o que? A vontade de Deus, o plano de Deus O roteiro previamente escrito Aí Eliseu vira para o rei e diz, agora atira no chão Eu entendo que o rei entendeu que era um ato profético Quando a janela é aberta e a flecha é atirada e diz, essa é a flecha da vitória do Senhor Ela não virou um míssil balístico de alta potência, caiu na Síria e destruiu o inimigo a flecha em si provavelmente não foi muito longe, além do quintal da casa do profeta. Então ele sabe que aquilo é uma encenação. Aí Eliseu vira para ele e diz, agora atira no chão. E a Bíblia diz que o homem tirou uma, duas, três. E para na terceira. Versículo 19 de 2 Reis 3, diz que Eliseu ficou indignado. Irado, diz o original. Imagina Eliseu olhando para ele com aquela cara de porquê, parou, para o porquê. E ele diz, cinco ou seis vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz, então feririas os filhos até os consumir. Em outras palavras, agora não vai ferir mais. Mas não era isso que estava no roteiro de Deus? Pois é, mas você contou, acabou de rebaixar a dimensão de vitória. Você ainda vai, ver, vai viver vitória, mas não aquilo que Deus tinha planejado. Porque você limitou isso a algo menor do que Deus claramente revelou, mas você se recusou a crer. Então quando nós começamos a entender que mesmo nos movendo na direção do roteiro, nós ainda regulamos a intensidade, isso muda as coisas completamente de figura e coloca sobre nós uma responsabilidade. Eu tenho visto pessoas muitas vezes zombando dessas verdades que falamos, porque elas estão numa visão tão determinista e fatalista que diz, não, o, o livre arbítrio que você acha que tem é um engano, você está iludido sobre ele. Mencionei algumas semanas atrás... Um filme que no meio de todo o roteiro que se propõe a assim, ser uma comédia romântica Ele fica brincando, eu diria até zombando De questões como livre-arbítrio, predestinação, determinismo Não sei quem viu o filme, mas ele chama Agentes do Destino Um camarada todo dia que ele vai encontrar uma pessoa que No final toda a história romântica né, do, do, do filme vai rolar entre ele e ela tem algumas pessoas que interferem sem que ele perceba, para que aquele encontro não aconteça. Até que finalmente um dia, um deles falhou, deu bobeira, o encontro acontece. E agora eles começam a lutar para evitar. Um dia ele descobre esses agentes do destino, que para mim na crítica é uma zombaria da ação dos anjos que cooperam com o plano e o propósito de Deus. A Bíblia diz que são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que é de herdar a salvação. E quando ele descobre que eles estão interferindo e lutando contra aquilo para que não aconteça a vontade dele, sim, do plano maior, ele diz, e o livre-arbítrio, onde é que fica? A pessoal olha para ele e diz, o fato de você ter escolhido o restaurante, é, o fato de você poder escolher o cardápio, perdão, não significa que você tenha escolhido o restaurante. E muitas vezes essa frase, ela tem sido usada para simplesmente zombar desse princípio. Não, você acha que tem livre arbítrio, tem poder de escolha. Deus deixou escolher o prato. O restaurante foi ele que escolheu. Então, apesar da frase em si não ter nenhum conteúdo bíblico ou teológico, eu acho que ela merece ser entendida, porque algumas vezes você vai se deparar com esse tipo de pensamento ou zombaria das pessoas. A frase, o fato de escolher o cardápio não significa que você escolheu o restaurante, é válida. Se você entender que nós não somos obrigados a aceitar o restaurante que foi escolhido. Não no sentido de que Deus abriu um debate, uma democracia, mas de que você pode desobedecer o script. E você pode não entrar lá. Agora, é fato que muitas vezes Deus escolheu algo e nos coloca dentro para algo menor, sim. Porque nós não podemos, quando falamos da vontade do homem, ignorar o propósito divino, um plano pré-estabelecido. O problema é que alguns querem tratar olhando só o plano e outros querem tratar olhando só a responsabilidade de escolha. O desafio é esse equilíbrio, é a harmonia, e não o choque de vontades, como nós falamos, início. E outra coisa que eu diria, que é válido usar essa frase, o fato de escolher o cardápio não significa que você escolheu o restaurante, é que você entende que até como você vai desfrutar do restaurante escolhido, ainda haveria um nível menor, né? mas necessariamente reconhecido de responsabilidade que nós temos. Um dia desses uma pessoa falou para mim, porque todas essas verdades estamos pregando semana após semana Tem um único propósito, qual o propósito? Levar você a fazer tudo possível Para escrever direito Essa sua coautoria que você tem no roteiro Para te levar a se ajustar Para experimentar o melhor do plano de Deus A cooperar com Deus para não atrapalhar e nem bagunçar as coisas Outro dia uma pessoa falou para mim Falou, pastor Isso no fim das contas, eu senhor descobri que estava errado E que era Deus que decidia tudo Eu falei para ele, se no final das contas Eu descobri que eu estava errado e Deus decidia tudo Eu também não trabalhei nada que afinal de contas Já estava tudo decidido E eu não trouxe prejuízo para ninguém Nem para Deus, nem para as pessoas Aí eu olhei para ele e falei, e se você Que acredita que está tudo decidido No final Descobri que não estava Aí você atrapalhou tanto Deus Como as pessoas Ele me olhou e falou, não pensei nisso Falei, pois é, mas nós não temos a doutrina da dúvida e ser. Nós temos a doutrina da certeza do que a Bíblia diz. E de acordo com o que a Bíblia diz, é isso que Deus queria que eu e você pensasse. Mas pastor, Deus não podia revelar isso tudo de uma vez. Você sabe por que a maioria de nós queria saber tudo de uma vez? Para tirar ele do roteiro e continuar escrevendo sozinho. Essa é a única razão pela qual a gente quer saber tudo de uma vez. Agora que eu sei tudo, eu vou cumprir aquela sua ideia, mas eu não preciso de nenhuma parceria com você. Eu não preciso te consultar, eu não preciso te ouvir, eu não preciso descobrir o que você acha. Eu não tenho que viver os processos de entender e me harmonizar com a sua vontade. O que alguns acham, outro dia alguém falou, pastor, é muito complicado, é muito difícil. Eu falei, essa é a graça. Essa é a aventura da coisa. De que Deus quer que a gente viva independência diária dele. Ele não vai mostrar o plano todo. Abraão ele diz, vá para uma terra que eu vou te mostrar, qual é a terra? Vai indo Abraão, Quando você vai indo eu vou mostrando Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito A luz e a revelação que eu tenho hoje me dá para ver num certo nível Amanhã um pouco mais, depois de amanhã mais ainda, depois com mais clareza e você não precisamos enxergar todo o caminho. Nós precisamos enxergar aquela parte que foi mostrada. Aliás, deixa eu te dizer, Deus normalmente não vai mostrar o resto do caminho quando você não obedeceu nem a primeira parte que ele mostrou. Ele fala para Abraão, sai da sua casa, da sua parentela. Abraão saiu da casa da parentela, mas levou-ló ao sobrinho junto, que estava com dó. Talvez uma forma de dizer para o Senhor, eu tenho dó, você não. Porque se dependesse de você, o menino tinha ficado. Enquanto Abraão e Ló estão juntos em toda a caminhada, Deus nunca falou mais nada. No dia que Abraão e Ló se separam, Deus agora fala da próxima parte do caminho. Porque se você não obedeceu nem a primeira parte, por é que você quer saber o resto? Então Deus diz, vamos ficar aqui ó, em conexão contínua e você vai depender de mim. Gente, isso é uma aventura. E aí nós vamos descobrir que o que Deus queria não era só traçar um roteiro para a gente viver sozinho. O que Ele queria era partilhar esse roteiro o tempo todo conosco, era justamente essa a graça, a comunhão, o relacionamento, a dependência dele, a sujeição, essa coisa de orar o tempo todo, para buscar o plano e o propósito de Deus, agora sabe qual é o nosso problema? A maioria de nós nem lembra que Deus tem um plano, e os poucos de nós que lembramos, a gente nem luta para que isso seja vivido, Jesus nos ensinou uma oração diária, o que nós apelidamos de oração do Pai nosso é diário, o pão nosso cada dia nos dê? hoje, e amanhã, eu oro de novo, e depois de amanhã, eu oro outra vez, e depois, depois de amanhã, eu vou orar de novo, porque essa oração, mesmo que não seja para ser repetida, é um modelo de oração diária, nesse modelo de oração a ser feito todos os dias, ele diz que a gente tinha que dizer, seja feita a tua vontade, agora se todos os dias, eu e você vamos a Deus, dizendo, Senhor, eu quero viver a sua vontade, se o Senhor me sinalizar algo mais do plano, eu vou andar em cima disso, se o Senhor não mostrar, eu quero orar para que essa vontade se estabeleça independente de eu entender ou não. Eu quero ter um espírito de sujeição. Portas se abriram para eu fazer negócio em outras cidades, mas eu não posso escolher isso sem o Senhor. Se o Senhor me falar qual cidade eu opa, em nenhuma eu obedeço. Se o Senhor não falar, eu preciso que o Senhor interfira. Mas a vontade precisa ser estabelecida. Irmão, nós precisamos aprender a viver a liderança do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Enquanto alguns acham que a coisa é complicada demais. Eu acho que a escolha deles é que é sem graça demais. Você ter Deus intervindo em todas as áreas da sua vida, todo dia, irmão, todo dia, é uma aventura, é algo fantástico. E Deus quer que você viva essa aventura. Sendo um coautor do roteiro divino.